Pessoal, beleza? Aqui é o Sr. trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra estar tá recebendo todos os vídeos que saem aqui no canal, senhor Tietchan. Me segue nas redes sociais. O DTank que eu tô gravando e mostrando a minha conta hoje, Mas ser é o DTank do Alker, que é um tem que eu tô jogando já faz algum tempo, e eu consegui pegar pelo menos uns 300 milhões aqui. Então eu vou mostrar minha conta pra vocês. Mano, na moral, deixa o like porque o YouTube ultimamente tá muito foda aqui o canal. Eu tô tentando trazer vídeo aqui pra vocês, mas eu tô meio sem desmotivado porque o YouTube mano, não tá mandando vídeo para todos os inscritos aqui do canal. Então, se você é um amigo do Tietchan e gosta aqui do canal, o que você vai fazer? Você vai pegar o vídeo que você tá assistindo aqui nesse momento vai compartilhar na sua rede social que você tem mais amigo beleza vai pedir para alguém vir aqui assistir vai pedir para alguém vir aqui assistir porque é muito importante beleza para desenvolver esse canal a gente bater esses 4k logo porque tá faltando pouco beleza então vamos tentar bater a meta de 100 likes aqui vamos lá para mostrar minha conta Eu vou começar com a montaria o link do álcool tá na descrição se você quiser vir jogar a Montaria tá no prato tiratório. as imagens montaria tá tudo para beleza galera tem que roupar algumas coisas aqui de subliminar só falta esse touro maldito aqui para pegar a imagem dele o pet, vou mostrar o pet aqui pra vocês O pet é o da Fênix, eu tenho o do Macaco e o da Fênix Mas eu gosto mais do da Fênix, então eu deixo ele, beleza? Também tá usando aí, quem tem essa habilidade aqui de De acertar sem ângulo, né mano? Eu não sei o nome daquela habilidade, então falei isso assim aí mesmo Se tiver errado, me corrija aí Mas enfim, essa é a conta 13k de ataque, 13k de defesa, 13k de sorte faz full 13k? 33k de vida, né mano? Tá muito bom mesmo, mano, a continha tá excelente, tô gostando muito de jogar aqui Mas o detalhe que tem aqui é porque a galera tá parando de jogar aqui, mano O que, que tá acontecendo? Eu também não sei, galera Porque eu vou PVP, mano, não acha ninguém pra ir PVP, só acha boot, na moral Mas, ó, a conta basicamente tá assim, mano Um Gold aqui, subliminar, com subliminar 3 Um Gold aqui também, na roupa e no chapéu, né, com subliminar 3 Ah, a arma aqui tá com... é a Felipe, né, rei de games, daí quer ver Tá com avanço 3 ele também tá com o subliminar 4 O avanço 3 aqui no escudo, né, mano 300 milhões de FC, tá boa a conta. Fora que eu não tenho aquele colar aqui, aquele colar pelão, né, mano? De 73%, é, por cento, né? Tô com isso aqui de 53, que é o da sociedade, normalzinho. Ok, isso aqui foi um dano aqui da, da conta, né? Agora vamos aqui pras prática física e espiritual. Prática, quais full 50, a gente vai chegar lá daqui um tempo. Prática espiritual, quais full 30, daqui um tempo também não chega lá. As cartas, galera, Tchau, em carta eu vou colocar isso aqui 40 já. Quais full 40, mano? Falta bem pouco pra colocar full 40. A hora que pegar f 40, é, basicamente tava pegando esse vídeo aqui Mas daqui a um tempo eu pego full 40, eu não vou pegar nesse vídeo aqui só pra, porque eu tô mostrando a conta Tá upado aqui, né galera, o totem tudo, né mano Mas tá full 10, eu tenho de upar, é, mas é full 10 mesmo, cada é totem Eu tenho 20, tem aqui o 30, é porque a gente já sei se perde, né Mas tem de upar ainda, mano, esses negócios aqui, ó Que é o totem de pedra de runa, né mano, Tem de upar isso E deixar tudo upadinho, daí sim vai pegar um FC, bem gostosinho Ó, pelas. dan, 21 tem que colocar tudo formadura armadura, né, mano? Pra ficar um UFC absurdo. Mas isso aí, tudo foi armadura aqui embaixo, 21. E o objetivo é foi armadura 21 aqui, né? Mas como que vocês podem ver, tá legalzinho as pedras Fugura. Tudo ativado, galera. Não sei dizer. Se é. Só falta esse aqui do Romeu e a do Free Fire. Alguns objetos aqui do Free Fire que o pá. Arma. Só falta esse mundial, não sei do que aqui, que é uma arma que tem que conseguir aí durante os PVP, durante a resistência. Isso consegue mais pra frente. As pedras estão assim, mano. É, tá bem normalzinha, mas mais pra frente vai o pano e pegando um FC legal Se vocês quiserem vídeo aqui, como eu disse pra vocês, sem likes aqui nesse vídeo Contra marca, basicamente tá assim galera Eu não sei mexer muito com contra marca né mano, quem tava mexendo aqui pra mim foi o Rião, salve pra você Então tamo junto Basicamente, essa é a contra, né mano, que os colar dela Colar bem apelão também Colar, pulseira, tudo mais mas, enfim, basicamente é a conta, né, mano? Se vocês curtiu o vídeo, o que, que vocês vão fazer? Deixar o like, beleza, galera? Eu vou tentar fazer um PVP, não garanto que eu vou pegar alguém aqui no PVP Porque tá bem difícil fazer PVP aqui no DTQ, Eu não sei o que tá acontecendo, que não tem gente jogando aqui Vou mostrar pra vocês, eu posso colocar aqui, ó Mas vai ficar um bom tempo esperando, mano Vou mostrar aqui pra vocês Galera, me segue lá no Facebook, mano, manda convite lá pra mim e faz o seguinte aí, se você curte aqui meu canal, também me segue no Instagram, cara. Porque é o único lugar, assim, que eu tenho uma interação melhor com vocês. Aqui no canal tem uma interação boa. Mas se você quer, tipo assim, ter uma interação pessoal comigo, é nessas redes sociais. Facebook, Instagram, não custa nada você curtir lá e seguir. Beleza? Não vou conseguir achar. Como eu falei pra vocês, galera, tá bem difícil de achar, mano. Então eu vou ficar com o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Também me segue nas redes sociais, o link do tem qual que na descrição. Se você curtiu o vídeo, por favor, cara, deixa o like e comenta aí se você curtiu. Digita um também saber quem assistiu o vídeo até o final. Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço do Senhor Tietê e falou! <música>